Na parte 1 da videoaula sobre leis de Newton, apresentamos um método eficaz para a resolução de problemas de dinâmica. Agora, na parte 2, resolveremos dois exemplos aplicando esse método. Exemplo 1. Retornaremos à situação em que o garoto exerce uma força horizontal em uma geladeira que está em contato com outra geladeira de tamanho menor, empurrando-a horizontalmente para a direita. Neste exemplo, as duas geladeiras estão sobre uma superfície horizontal ideal, ou seja, sem atrito. Fizemos uma representação esquemática dessa situação. Denominando a geladeira maior de bloco 1, com massa igual a m1, e a geladeira menor de bloco 2, com massa igual a m2. Vamos considerar as massas dos blocos iguais a m1 85 kg e m2 40 kg. E que eles são empurrados pela força F de intensidade igual a 50 N. O questionamento neste exemplo é o seguinte, qual a aceleração dos blocos? Responderemos a esse questionamento aplicando o método de resolução apresentado. O primeiro passo é definir um referencial inercial que o fazemos desenhando os eixos coordenados x, y. O segundo passo é construir o diagrama de corpo livre para cada bloco. O terceiro passo é escrever as equações de forças, isto é, aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco e para cada eixo do sistema de coordenadas. Para o bloco 1, um, temos que a força resultante que atua sobre ele na direção horizontal é igual à massa do bloco 1 um, vezes a sua aceleração ao longo do eixo x. E a força resultante que atua sobre o bloco 1 um, na direção vertical é igual à massa do bloco 1 um, vezes a sua aceleração ao longo do eixo Y. De maneira análoga, temos para o bloco 2 que a força resultante que atua sobre ele na direção horizontal é igual à massa do bloco 2 vezes a sua aceleração ao longo do eixo X. E a força resultante que atua sobre o bloco 2 na direção vertical é igual. A massa do bloco 2 vezes a sua aceleração ao longo do eixo y. Podemos observar que temos quatro equações para serem resolvidas e um total de oito incógnitas. N12, A1x, N1, A1Y, N21, A2X, A1, N2 e um, A2, a2y. Só conseguiremos resolver esse exercício se o número de equações for igual ao número de variáveis. Para termos essa igualdade, consideraremos os passos 4 e 5 do método de resolução. Considerando o quarto passo, podemos reconhecer, neste exemplo, a existência de um par de forças ação-reação, em que o módulo da força N1,2 é igual ao módulo da força N2,1. O quinto passo consiste em estabelecer os vínculos das acelerações. Esses vínculos podem ser escritos da seguinte forma. A aceleração do bloco 1 um, na direção vertical é nula. E a aceleração do bloco 2 na direção vertical também é nula, pois os blocos não são acelerados na direção Y. Como os blocos 1 um e 2 se movem juntos, temos que na direção horizontal, a aceleração do bloco 1 é igual à aceleração do bloco 2. Para simplificar a notação, indicamos essa aceleração pela letra A minúscula sem índice. Finalmente, chegamos a 8 equações. Veja que agora temos oito incógnitas circuladas e oito equações. Portanto, esse sistema tem solução. Vamos a ela, inserindo as relações 5 e 8 nas equações. 1 e 3 obtemos as equações 9 e 10. E com elas, podemos encontrar a aceleração dos blocos. Substituindo o valor da aceleração dado pela equação 11 na equação 3, encontramos a intensidade da força de interação entre os blocos. Aplicando os vínculos indicados nas relações 6 e 7, nas equações 2 e 4, respectivamente, encontramos o módulo da força normal que o piso exerce em cada bloco. Para os valores dados no exemplo, m1 igual a 85 kg, m2 igual a 40 kg, e f igual a 50 N, temos os seguintes valores numéricos. Aceleração igual a 0,4, metros por segundo ao quadrado n21 e n12 iguais a 16 newtons n1 igual a 833 newtons e n2 igual a 392 newtons aqui consideramos G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos aplicar novamente esse método para resolver outro exemplo. Vamos considerar agora um sistema de três blocos. O bloco 1, um de massa m1, está apoiado Sobre o bloco 2 de massa M2. O bloco de massa M3 está conectado ao bloco de massa M1 por uma corda e é encostado no bloco de massa M2. Vale ressaltar que não há atrito entre as superfícies. A corda é inextensível e a polia não possui massa. As massas dos blocos são M1, 7 kg, M2, 15 kg e M3, 2 kg. Uma força F horizontal é aplicada no bloco de massa M2, movendo o sistema para a direita. Queremos determinar neste exemplo. A força F que deve ser aplicada ao bloco de massa M2 para que os blocos M1 e M3 permaneçam parados em relação a M2. Faremos isso aplicando o método de resolução apresentado anteriormente. O primeiro passo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 para o bloco 3, escrevemos que a força resultante que atua sobre ele na direção horizontal é igual à massa do bloco 3 vezes a sua aceleração ao longo do eixo x. E a força resultante que atua sobre o bloco 3 na direção vertical é igual a massa do bloco 3 vezes a sua aceleração ao longo do eixo y. Podemos observar que temos seis equações para serem resolvidas e um total de 14 incógnitas. T1, A1X, N12, A1Y. A força F que queremos determinar, N23, A2X, N2, N21, A2Y, N32, A3X, T3 e A3Y.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 Podemos reconhecer, neste exemplo, a existência de dois pares de forças ação-reação. Dessa forma, podemos relacionar o módulo dessas forças da seguinte forma: N12 igual a N21 e N23 igual. A N32. Além disso, vamos estabelecer uma relação entre as tensões T1 e T3 na corda. Como a polia não possui massa, T1 é igual a T3. Agora, considerando o quinto passo, estabeleceremos os vínculos das acelerações. A aceleração dos blocos 1, 2 e 3 na direção vertical é nula, pois os blocos não são acelerados na direção Y. Por outro lado, para que os blocos M1 e M3 permaneçam parados em relação a M2, que se move aceleradamente na direção horizontal, temos que A1x é igual a A2x e A3x é igual a A2x. Finalmente, chegamos a 14 equações. Note que agora temos 14 incógnitas circuladas e 14 equações. Portanto, esse sistema tem solução. Vamos a E. Inserindo as relações 9 e 12 na equação 6, obtemos T1. Igualando as equações 1 e 15, obtemos o valor da aceleração. Como A1x é igual a A2x, que é igual a A3x, para simplificar a notação, indicamos essa aceleração pela letra A minúscula, sem índice. Dessa forma, a aceleração dos blocos é igual à massa do bloco 3 dividida pela massa do bloco 1 vezes a aceleração gravitacional. Vamos manter o painel anterior à direita da tela para nos ajudar a reorganizar as equações. Podemos escrever a equação 1 em termos da aceleração A e obter a equação 17. Como A1Y é igual a zero na equação 2, temos que N1,2 é igual a M1 vezes G. Esta é a equação 18. Da equação 3, temos que F é igual a N23 mais M2 vezes A. Equação 19. A2Y é zero na equação 4. Isso nos leva a N2 igual N12 mais M2 vezes G, equação 20. A equação 5 pode ser reescrita em termos da aceleração A, como mostra a equação 21. Na equação 6, a3Y é zero e T1 é igual a T3. Isso nos leva a T1 igual M3 vezes G, equação 22. E, por fim, mantemos a equação 16. Como já reorganizamos as equações incorporando todos os vínculos, podemos retirar o painel à direita. Vamos determinar agora a intensidade da força F. Substituindo a equação 21 na equação 19, obtemos F igual a M2, mais M3 vezes A. Com a aceleração dada pela equação 16, podemos escrever explicitamente a intensidade da força F em termos das massas dos blocos e da aceleração gravitacional, como mostra a equação 23. As demais incógnitas do exemplo também podem ser determinadas em termos dos dados fornecidos, ou seja, das massas dos blocos e da aceleração gravitacional. Para os valores dados no exemplo, M1. Igual a 7 kg, M2 igual a 15 kg, e M3 igual a 2 kg, temos os seguintes valores numéricos. Aceleração igual a 2,8 m por segundo ao quadrado, força F igual a 47,6 N, N12 e N21 iguais a 68,6 newtons. N23 e N32 iguais a 5,6 newtons. N2 igual a 215,6 newtons. T 3 iguais a 19,6 newtons. Novamente, utilizamos aqui, G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Com isso, terminamos essa videoaula. Observe que, Utilizando o método proposto, conseguimos sistematizar a resolução de problemas que envolvem a aplicação das leis de Newton. Pratique esse método em outros problemas de mecânica. Bons estudos!